Não, não, não gravou, não. A farmácia modesta. A farmácia moderna era de quem? Sebastião de Carvalho. Sebastião de Carvalho é homem rico de Franco. Gostava de um ok. Sebastião de Carvalho. Lá na frente era o posto. Posto de gasolina do Nicola Arquete. Nicola Arquete. Nicola Arquete. Lembra disso? Esse posto é antigo, é. Aqui. Um dos primeiros postos de gasolina que vinha. Tirava na... A gasolina tirava era na, na, na manivela. Na assim. Manivela. Chaco, chaco, chaco, chaco. Você lembra daquele Deus que jogava chaco. pra cima no tambor e depois descia? É, isso mesmo. É. Aqui teve um... Essa casa aqui, que hoje que é o banco que eles demoliram a casa... Pensão Souza. É. A, esquina de, a, a, a a casa de baixo era a Pensão Souza. E aqui é a casa do senhor. do sou é, Higino Caleiro? Aquela casa ali, da esquina, que era uma casa aqui. Depois foi a polícia um tempo. Não sei se o senhor lembra. Não. não, não. Era, eu lembro da, da, da, da Pensão Souza aqui, ó. Pensão meu só. pai vendia verdura aí, ó. Muitas vezes eu vinha com meu pai na carrocinha. Entregar a verdura aí. Você Esse... vai me deixar? Sabe aonde? Eu vou deixar o senhor onde o senhor quiser agora. Eu, eu tomei conta do senhor. Então, eu, mas eu foi abusei tão da. Você nem imagina. Eu abusei do Cê senhor. Você me fez lembrar muita coisa boa. Recordar tempos. Aqui, ó. quero era o, o posto. Posto Arquete. Posto Arquete aqui. Arquete. Aqui tem a loja maçônica. Maçônica. É. A prefeitura antiga era aí. A prefeitura antiga, hoje é o museu, né? Hoje é o um museu. Esse ponto de ônibus ficou meio fora de lugar. É, pode seguir, né? Vamos seguir aqui. Vou, vou passar em frente o... O, o colégio, como é que chama isso aqui? É o... Industrial. Industrial. É. Grandes peças aqui passaram por esse colégio. Escola industrial Júlio Cardoso. Júlio Cardoso, colégio. Júlio Cardoso. Eu fui pro colégio técnico, né? As pessoas... Ah, essas... Assim. Aqui embaixo, era é a oficina... A oficina de Marcenaria dos Begueli. Lembra da família Begueli? Begueli, muito... O é um barracão. Tem o um barracão até hoje. Perto da Santa Casa ali? É, não, é logo... É, logo lá baixo. Abaixo dessas casas. Três casas Hoje é um, uma garagem, parece. É. Abriu pra baixo, Agora vamos é pra frente. Abriu É. Ali tinha um outro senhor também, que era Macedo. Não sei se ele era Faiá. Tipo... Macedo? É. Aqui a gente sobe. Sobe. Sobe, né? Sobe. Vou sair lá na avenida, avenida Presidente Vargas. Isso. Aí, nós moramos ali na esquina da General Osório, ó. General Osório com, com, com Estevão Borro, olha lá. Eu nasci ali, ó. Essa, essa rua, Estevão Borro era a antiga Rua da Liberdade? Não, não Liberdade era essa aqui, ó. É, essa daí? É. Rua da Liberdade, não essa. Rua da Liberdade, antigo Era essa. Hoje é Tiradentes, parece. Tiradentes. É? É, é, é Tiradentes? É, Tiradentes, é Tiradentes. Tiradentes. Tiradentes. Então, era Tiradentes. essa aqui. Então, colou o nome da Liberdade. É, da Liberdade. O, o Tiradentes, é ó. Nós estamos chegando aqui pertinho da avenida, do Cine da Avenida. Então, é. armava circo aí, ó. essa é tinha um homem aí que ficou andando de bicicleta aqui dando volta, igual um. É o. É. Fez 100 horas, né? É. É o. Zoloarte. Zoloarte. Zoloarte. Zoloarte. É. <risos> é. é os caras passavam aqui e estavam ele... dormindo. Ele ia dormia, voltava, ele estava pedalando aí. Pedalando. pedalando, pedalando. Os caras vigiando. Ele ia até lá na, na capelinha e voltava. É. Aqui é a Avenida Bra... é Presidente é. Vargas, Presidente eu estou aqui ao Vargas. lado da. É. Aí, ó. O parecido está... começou lá, ó. lá na esquina. Começou esquerda. lá na frente. Aqui era o... A... terraia do, do José Nardi. José? Nardi. Nardi. É, José Nardi. Era a, a, dos irmãos Nardi. Era, era, acho que era três irmãos. Eles tinham terraia. E o Parecido comprou o terreno deles. Mas o Parecido, o parecido começou lá. Ó. Quando ele saiu do meu irmão, do jogo saiu do É uma história muito rica essa história da Franca. História da Franca. É. Eu tô, é, o Parecido Ponce. Ele teve que estar tá almoçando agora. Aparecido Ponce. É. Quer ver se eu encontro aqui o Daniel? Só para o Daniel dar um, uma palhazinha, uma conversazinha. É. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Deve. Ô Daniel! Faz favor aqui, só um pouquinho! Larga tudo aí, vem cá! Aí, ó! Eu vou parar aqui! Para aqui. Aqui, aqui! aqui, ó! É do lado de cá mesmo, Daniel! Oi! Eu tô conversando com o Zé Garcia. Fernando. Esse, é, é ele, ele me conhece. Tá, opa, e como? Espanholinha aqui, ó. da Tinha casa de vitamina, né? Na, na, na, patrão do seu do pai. Do lado, foi do. Trabalhei com, como patrão do seu pai, eu e meu pai. Ah, Começou o... no mercado. O Matheus. Matheus. Era o seu pai. pai Matheus é. Garcia Robles. Robles, aí. É o aí, nome ó. de rua da. Ah, é. É. Pé da, Toto, igreja, né? Pé da igreja. igreja. E a Rosária era sua mãe? Minha mãe. O, o restaurante até que tem em homenagem a eles, né? Mateus e Rosária. É. é. Oh, que benção. Aqui é do, meu, né? é do meu sobrinho. Espanhol tá no sangue, trabalhador. <risos> é do meu sobrinho. É do é. meu sobrinho. Ah, oh. bom demais. Nós estamos batendo benção. um papo aqui faz duas horas. Ah, é? Oh, né? que benção. Regis, eu passei lá no Mercadão para ele contar toda a ah. história lá. Dele, até do avião que caiu lá, uma vez. Ah, e... Seu pai eu, eu começou a trabalhar no... com nós no mercado. No Mercadão, né? É. Ele tá com 90, 90 anos, seu no pai. pai o, primeiro, né? 84. 84. Aí 80, ele né? veio aqui pra, pra Pracinha João Mendes, é. depois, né? Lá do Mercadão ele veio pra cá, né? Veio, ali junto com o Diogo. Ali era de vocês também. É, né, é, era de Irmão do seu. Aí o, o Diogo. Diogo vendeu ali. E o parecido do seu, seu pai. pai montou ali. Ó. É mil, 1957, se eu não me engano, que ele foi ali para a esquina. É. 1957. Ele abriu lá. ali. É, o meu pai é muito grato. E a, ele comprou do Zenardi, ele comprou a serraria é, do, do Zenardi. É. Era aqui, ó. Ó, oh, que memória, parabéns. É. Deus abençoe. Eu vim lembrando ele. É, aqui era dos Naldi, ainda tem bastante Naudi que mora aqui próximo, aqui na, ao lado, hoje é a casa de ração ali. Era do Naldi também, do Zé é. Naldi. Ele, um morava aqui ao lado da Estrela. Deve ser o... Um, aqui um, era um, aí, de Naldi. Ah, o Kennedy Naldi? Nossa, é, é uma pessoa muito feliz, Prazerosa, muito boa. Prazerosa. Né? Prazer, é, iniciando prazer. os trabalhos. É. É, aqui pra baixo, na Pena tem mais Naldi também. Tem, eu, ou, ou, já alguns família é muito grande. Mas que coisa boa poder você também lembrar desse momento. Oh, Seu eu pai assim. trabalhou com nós no ah, mercado. A gente é. aprende mais. Eu, Seu eu, pai é. começou é. a trabalhar com nós no mercado. Esses dias eu fui tomar café com um amigo que eu estudei, o Edinaldo Balduino Miranda. Falei, vamos lá, tomar um café rapidinho. Aí ele falou a família toda: Capel, Torral, galiard Aqui na presente vai vale. falei, a espanholada é. quando vieram. É. Aí ficaram tudo próximo aqui na Presidente Vargas, Presidente aqui, Vargas. nessa, nessas mediações aqui. Essa. <risos> é, você, já, você já nasceu aqui. É, eu é. nasci, é, foi aqui. Foi aqui. Eu, eu tava ouvindo conhecendo. lá o seu tio, Kika, né? É, eu tenho um vídeo bonito dele. Ele ah, a gente tá sempre quantos... acompanhando, é. o Ronaldo, você é... É. A gente é grato também por você, as matérias que você faz aí com, com os meus pais aí, é... Sensacional. Eu tenho os violos. Os no circo. É, é eu, você eu, eu, eu levou eles aquele circo, dia é. até. Hoje eu passei aqui, fiquei ali conversando. O pai tá melhor, ele ah, tá, tá almoçando agora. Ele tá, né? tá você gordinho. Vocês querem descer, graças a Deus, tá noite. Ele, ajudou, da flor, de... é. ele é, é, oh, Olha você ver, eu falei assim, eu, eu tenho que parar. mas eu, eu quero falar com o Daniel. Olha que ah, coisa ligado, bonita ligado, que a rede tirou. Certo? Que história bonita, né? sou... Ele, ele vende pimenta. Eu comprei a pimenta dele. Vai ser, assim, oh, mas o senhor tem um compromisso de entrar no meu carro e eu vou levar o senhor. Na hora que ele entrou, disse, agora o senhor vai, eu que vou guardar. É, faz uma hora, duas horas é agora. Eu vou levar na já. Casa faz umas dele. duas horas, não é... ah. A gente vai, é. registrando não, eu a franca por... inteira oh, lá na praça, é. conversando. O Daniel, muito obrigado pela sua atenção e. e... Eu. Fala pro seu pai que nós tivemos aqui oh. e a gente já sabia que ele Falei, estaria almoçando. Ele esteve aqui com o Zezinho. fala é. eu falo sinceramente. Zezinho Garcia. É. Qualquer Zezinho hora você passa é. aqui para tomar um café aqui com ele aqui. Eu vou passar aí. Eu que agradeço, Ronaldo. Fico com Deus, oh, obrigado. Um abraço, senhor, Tudo Deus abençoe. Grato aqui, ó. Esse é. aqui é parceirão nosso aqui, Aí. tá sempre aqui espanholinho. Ah, todo é. dia. É, é. É. Nem que for para serrar o café, comprar é. pimenta e serrar o café. É. Um abraço. Um abraço, um abraço. Tá. obrigado. Obrigado sempre. Isso é gente que sabe negociar. É. Ah, então, é. aprendeu, né? Uma história de. Parecido. Dele. O parecido é. aprendeu com, com nós, com o Diogo principalmente. E, o, e os filhos dele no mesmo caminho tá aprendendo, aprendeu tudo com ele. É o é. mesmo sistema. Mesmo sistema. Aí, ó. Nós vamos sair aqui agora na avenida. avenida Presidente Vargas. Presidente Vargas. Aí. Afinal, você passa esse filme aonde? esse filme eu gostaria de ver irmão, ah, você vai ver isso aí depois eu vou mandar pro senhor mas ficou muito bom seu zé agora eu tô por conta do senhor o senhor que fala nós vamos subir a presidente Vargas até ontem deixa eu ver quantas horas é. porque bom paletinha nova sabe por quê? eu tenho é vamos embora, eu, eu não, posso pode, pode subir a avenida pode pode subir aí ó você já vai mais me... uma história bonita eu vou tirar nessa avenida Presidente Vargas é Aí, ó. Cê, agora você vai me levar direto na minha casa eu vou levar direto sabe porque? Vou... porque o meu filho agora é ele deve estar tá almoçando já em casa meu pai aonde anda? Anda o por meu filho algum... mais velho está sorteirão é. Tá com 47 anos Tá mas os outros já estão casados. Eu já tenho... já tenho bisneta. Bisneto? Tem bisneta. Isso é bom demais, família crescendo. Filho do meio casou cedo. Ele já é avô. nós estamos fazendo? É, foi muito bom. Viu? Vou fechar um aqui, só para a gente não ficar. A gente não atrapalha o trânsito, não, está tudo tranquilo. E hoje é sexta-feira, o pessoal está preparando para deixar o serviço para ir para o Rancho Chacra. O pessoal está trabalhando mesmo. A Avenida Presidente Vargas. Estou andando com o São José. É assim Aqui é o, ponto, a, a, o campo do Fugesso? Fugesso, joguei muita bola aí, ó. Jogava no comercial. Comercial? É, comercial era aqui embaixo, ó, Na Vila Monteiro. Vila Monteiro. O senhor, o sou Diogo. O Diogo. Diogo, Zé Diogo É. Ele era da Casa Seca, né? Daqui. O senhor Diogo. Ele era tesoureiro do, do, do, do, do Fulgêncio, do campo aqui, tomava conta? Jogava Não, a bola. do comercial. Comercial. Do comercial. Então só conhece ele? sou Diogo? Tinha fábrica de, calçado, de... Ah, calçada? Ah, o Diogo... O... o que você fala é o... Diogo? José Diogo. Zé Diogo. José Diogo. É. Ele morava aqui, ó. Mora aqui pra baixo, aqui. Aqui embaixo. Ah, é. E quase em frente ao Palmeirinhos lá? Tá? Marido da, da, da, da Coelho. Parecida? Parecida. Pareceu um pouco tempo. Ele tá vivo. Agora eu vou subir a é, Avenida é, Brasil. Ela era filha do do do, seu, do Coelho ali, o... Como é que era o nome do pai dela? Aqui é a Praça das Bandeiras. Praça das Bandeiras. Montava estourada aqui. Estourada, né? aqui era, não tinha nada aqui. Era aberto mesmo no campo. Hoje é, o pessoal joga truco aqui. É. Tá O senhor compra pimenta aqui? Costumo comprar aqui, mas aqui eu compro mais é no irmãos patrocínios. É. Mas hoje eu vou ficar para tarde. tarde bem. eu volto. Hoje mudou o plano do senhor. Mudou. Ah, é. que coisa mas, boa. mas com muito prazer, né? É. Eu com porque... muito prazer. Fico Foi muito... delicioso. as horas agradáveis. Recordar. A gente vê. É tudo construção nova aqui agora, Esse aqui é. era, era tudo terra, tentado fazer uma pista. Aqui, aqui não tinha rua, não. Aqui é. nós íamos na, na, na, na nas festas da capelinha. capelinha. Era, era uma estradinha de chão assim, ó. Mais, mais aqui embaixo. Mais um trilho mesmo. É, mas é trilho, era trilho. É. Eu lembro disso. E a, na, e a gabiroba tava na... aqui para na... esse Gabiroba para todo quanto é lado. É. Que beleza. É. Aí, ó. Gabiroba. Gabiroba. Sim, sim. Aqui não tem muita coisa para a gente tem... lembrar, né? É. Agora é frente pra frente, então vamos pegar o tiro de guerra. O tiro de guerra é, já é novo, né? É, o né? tiro de guerra. É. Eu fiz o tiro lá no... no, no o, o, como é que chama? da estação, ou não? Não. Era ali perto do São Luís. Do São Luís. Não tinha o São Luís, lá atrás não tinha o Santo Antônio. É. Era ali. O senhor foi colega dos meus tios lá. o. O Antônio Ponce, do seu Manuel Ponce. Manuel Ponce. é. dele. É, claro lá Deus. na, na fila. Então, os Ponce trabalhou muito com, com verdura também no é. mercado antigo. O mercado antigo. Então, estamos indo aqui na Avenida Aparecido Pre... é, Ponce. Aparecido Ponce. Aparecido Ponce era sobrinho desse povo tudo. É. Manuel Ponce. Manuel Chico Ponce. Ponce. Antigos. João Posse João Posse Seu Pedrinho Pedrinho Posse Pedrinho Posse uhum. Avenida Brasil Nós estamos aqui, aqui Isso é, aqui é tudo terra né? aqui. Tudo terra A caixa d'água aqui da Avenida Brasil mãos do patrocínio aqui mãos que sou patrocínio esse pessoal é de patrocínio né ou não não sei. Ah, não sei eu sei que eles iniciaram com uma casinha de fruta e verdura lá pertinho do antigo matadouro lá no, no jardim jardim francano lembra sim, do sim. matadouro lá sim. Então, eles tinham na esquina o pai deles, o pai deles. Tinha uma, um, um botequim lá. Até hoje eu acho que eles ainda é Até Hoje é um mercado. O mercado. É, da hoje esquina. é um mercado. Mas o, eles começaram ali. Começaram ali. Olha a Avenida Brasil. Naquela tem. época eu, eu ia muito no, no, no Matador, porque depois no, no, no, outro, no outro mercado. Eu passei para açougue, entende? Eu... Eu parei de, de fruta e verdura e montei um açougue. Trabalhei com açougue vinte e tantos anos. Matador, antigo. Era no jardim francano? Era lá no Jardim Francano. Depois é que mudou para pra... Aquele outro.. Como é que chama lá? Ó? É São Vicente, na Avenida o... São Vicente ali da... é Isso, naquela. Como é que chama aquele? Agora, lugar, hoje né? é da prefeitura lá, ó. é, ainda é da prefeitura. É da prefeitura, lá. prefeitura aquela. É. Lá. Aí. Nós estamos chegando na Demar de Barros. Agora você pega a direita. É, então vamos sair da Avenida Brasil e seguir na Demar de Barros. Tem uma eu lá pra... Vamos lá, ai os ah, irmãos patrocínio, outro supermercado grande, aqui é do Geraldo né, é do Geraldo? Aqui é, antigamente é. chamava-se a esquina da, Maria, da Maria, Maria Galinheira, ela tinha um galinheiro aqui ó, ela vendia galinha aqui, aqui é, é era, um, era uma casinha no fundo e é. o resto era cerca. Não, não tinha muro, não tinha nada, não. Era cercado dela. Maria... Como é que era o apelido dela, gente? Isso eu lembro muito. Aqui já era a saída de Ibiraci como é até hoje. de Barça, Maria dos Cabrito. Maria dos Cabritos? É, é, ma... Maria dos Cabrito. E aqui era Chácara também? Chakra. Tipo. Era uma chacrinha. Ela tinha uma cabritada danada e vendia frango também. Criava frango, vendia frango. Esse centenário, o, o bairro ali na frente, por que, que é centenário? Centenário? É. Tem algum sentido de 100 não, anos, não sei de pessoas? Quem é que era frango? proprietário dessa área não lembro parece que era petralha parece que era dos Petral do petralha cavaleiro petralha é cavaleiro petralha foi cavaleiro como é que chama petralha. desativado né? sei lá não lembro É mais de aí Tem um filho que mora aí nesse primeiro prédio aí, ó, descendo aqui. Ó. Descendo. Ele, ele mora de aluguel. Ele é ele é barbeiro, tem uma barbearia aí. É o, o, o caçula. Aí a barbearia ali. Ó. Ele é meu filho. É. Como que cresceu a Franca, gente? Como cresceu? Você, francano, que tá longe. Aí, ó. Nós vamos levar o Sr. José lá na... bairro Palestina. Palestina. Hoje eu não preciso de, de sair mais à tarde. Eu esperava fazer um trabalho tão bom assim de registro. Fiquei animado com o exame lá da diabetes, deu 120 e a pressão 7 por 12, tá bom demais. E a gente já está chegando, eu vou só virar aqui, aqui Isso, eu viro, na outra, na outra rotatória. Na né? outra rotatória você faz ela e desce aquela rua ali. Aí eu vou deixar o senhor na casa do senhor, e vou... vou pegar um, um contato lá para eu mandar para vocês essa, essa riqueza de informações. Aí, aqui. vira a esquerda aí. Desce na... Aqui seguindo vai a Piracinha. Na esquerda, é para é. Praia Piracinha. Desce lá. Eles demoliram uma casa pequena aqui da entrada. Eles é? demoliram a casa aqui que eu é, desço. Era um terreno vago. É, aqui que, tinha... que eu desço. Um terreno vago, só tinha por feriado tinha um depósito de ferro. Isso aqui era fazenda, né? É, fazenda. Será que tem Isso Aqui sede, era fazenda. Não né? é. tem Fazenda sede. Palestina, aqui que meu pai e minha mãe morou três anos para cumprir o o, o. o prazo. O prazo deles, do dia. De, de, da imigração, né? Da imigração. Da imigração. Maria Lopes. Nesse sobradinho aí, ó, onde tá aqueles carros ali, é o outro filho meu. Tem uma fabriqueta aí de, de cinto, carteira ah. de cinto. Aqui na frente? É, naquela porta abaixada ali, ó. É. Eles devem estar tá aí é. trabalhando. E o pai do senhor, e o senhor aonde que mora? Aqui? Eu moro mais na frente subindo. Tá. É, a vida. Aqui não tem a sede da fazenda não, né? Aqui não, era a fazenda. Era fazenda. Mas não tem sede não, aonde Não, aqui, não aqui era tem. A sede. Aqui é uma escola. Uma escola. Agora a direita. Direita. Esqueci o seu nome. O Ronaldo. Ronaldo. São Ronaldo. Foi muito bom. Foi aí, ótimo. Ronaldo. Foi ótimo. Fazer esse registro. Eu gostei muito. 90 anos uma cabeça privilegiada. Era é a primeira vez nós não é. fiz, é, fizemos. também. Fizemos, né? mas, mas não, hoje. Nós, essa foi melhor. É, né? hoje foi. E a próxima vai ser melhor do que essa aí. Esse portão aí. Qual portão? Aí é de lá. Esse. Esse daqui. Mais um pouquinho. Aí... Será que o filho do senhor está aí? Estou em casa. tá em casa. Vamos chegar. Não, eu vou chegar lá, lá em casa. O senhor, o senhor Zé, fiquei muito contente, muito obrigado. Muito obrigado dizer. a vocês. Eu fiquei Estou... contente. E o senhor que.. A hora que você precisar de, de qualquer dia. coisa, me ver na rua, você... Dá uma paradinha Dá uma que nós vai bater um pau. É, eu fiquei muito contente. Ó, oh, a pimenta tá, aí, que tá virando ela, aqui. É, deixa ela aqui em cima, aqui, que o nosso ah, saiu. Ah, eu vou ela aqui. É, ela já vai ficar mais. Ó, oh, oh, foi um prazer. Foi um viu? prazer. Quem deu, o filho do senhor não está aí, não. Se tiver só para falar com ele um pouquinho, o que nós atrasamos tá e pegar um telefone dele. Eu não tenho telefone no senhor, o senhor também não tem? Isso aqui é a caneta? É caneta, eu tenho. Acho que eu tenho caneta. 992. Espera aí, espera aí. Ah, me dá a caneta do sul, que está mais fácil. 992. 992. 992. Não, no, primeiro 19, um né? É. Depois é 99. Não, é. 9, 92 É isso mesmo. Não. Isso. Esse de cima está certo. Está é, certo. E mais o é. quê? 9297 83. 9783 70. Né? Põe aí, Zezinho. José Garcia. Fernandes. Zezinho. Zezinho. Quem vai te atender é a minha patroa. Aí, como que ela chama? É, é Celina, é. mas ela chama Bete. E esse bolso aí, como é que é esse chama? Esse é meu filho. Como é que é eu, chama? É o solteiro. Ô companheiro, ô companheiro, passa de cá, passa de cá, só um pouquinho. Oi. Ai, ó. Quer conversar com você? Só um pouquinho, abaixa aqui. Um serviço, eu pai. sei, abaixa só um pouquinho. Eu ah, Estou tá te o cumprimentando, seu pai. Alessandro. Ah, é. tá te cumprimentando. Muito é. bem? É. Boa tarde. Eu sequestrei o seu pai hoje. Tá bom? Contei história, levei lá no Mercadão, Nossa, registrei é bom, tudo e tô registrando aqui a história. Tá é bom demais, hein, né? É gostoso. 90 anos, isso é uma relíquia da França. Nossa, é bom demais. Passamos lá na Aparecida. Eu até tinha com o falado no Mercadão para ele, é. ele não sabia onde Ronaldo. Que era. Ronaldo. Não. Ronaldo. Não, o... O aparecido. Olha, tem trabalhar, que trabalhar. Oh. Satisfação. Pastor, não, pastor pera Ronaldo. aí, feio. Aí ah, pastor Ronaldo. Pastor, ah, pastor Ronaldo. Ronaldo. É. Deus abençoe o senhor. Amém. Pastor Ronaldo. E eu, Ronaldo. eu peguei o, o... Aqui, a sua mãe tem zap, não tem? Tem. Aí eu mando pra ela o vídeo que eu tenho com ele. Eu tenho vários tem. vídeos com ele. Tem. Um abraço pra Já você. É um abraço. Deus vez. abençoe. Amém. Sou Zé, foi muito bom. Obrigado, senhor. Foi um prazer. Foi muito bom. Se você me ver na rua aí, pode falar que nós vamos. Ei, nós vamos conversar. Viu? Falou, meu irmão. Obrigado, viu? essa conversa fica, viu, senhor? Nossa, Sozé? que que fica. gostoso. Foi muito que, bom. Que mais gostosa é. da minha vida. Obrigado, senhor. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado. Deus abençoe. Faça bom, aproveito da pimenta. Obrigado, eu vou fazer uma bem ardida para você. Um vidrinho pequeno. Um pequeno. E o senhor come pimenta? Eu gosto. Gosto. Todo almoço põe a pimentinha. Põe a pimenta. Esse aí é, é o meu filho, é o solteiro. O solteiro. O nome dele é? Alessandro. Alessandro. Valeu, gente. Foi um muito abraço. bom. Um abraço. Foi bom, viu? Foi bom. Obrigado. Obrigado, senhor. Filho. Ah uh... yeah